Aqui você vai ter um verdadeiro clube à sua disposição. São mais de 24 maneiras de você aproveitar com a sua família. Pode ser nadando, jogando bola ou até praticando uma atividade indoor. Você vai se sentir quase na praia, na área de beat mas para quem gosta de se exercitar, ela também é utilizada como circuito funcional. Aproveite o final de semana para malhar ou relaxar. As bicicletas compartilhadas do Life 360 são uma ótima opção para aproveitar toda a conveniência e versatilidade que tem na região. Aqui você também terá tomadas para carregar a sua bicicleta elétrica. E ninguém fica de fora. No espaço Pet Play, seu cão vai se divertir e se exercitar ao mesmo tempo. O salão de festas, durante a semana, se torna um espaço co-work, com estações de trabalho e acesso à internet, facilitando ainda mais a sua produtividade. Car Wash, um lugar completo para você cuidar do seu carro. E a sala de ferramentas com o sistema per Use, com um profissional à disposição para sanar pequenas manutenções. Já pensando no futuro de maneira sustentável, o Life 360 vai disponibilizar para seus moradores tomadas de recarga para carros elétricos. É o futuro começando agora! São plantas de 3 e 2 quartos e cobertura completa para que sua família tenha todo o conforto necessário com estilo e um ótimo espaço. E aí, o que você está esperando? Mude a sua vida! Venha para um lugar que tem tudo o que você precisa para ser feliz. Life 360. A felicidade está em volta. É só olhar.